Como chapar a barriga e perder 10 quilos em 10 dias, o segredo das top models, veja antes que tirem do ar. Você gosta de fazer dieta? Ficar com restrição alimentar é muito ruim, não concorda? Porém para conseguirmos resultados muitas vezes precisamos fazer sacrifícios. A dieta das 900 calorias, com apenas 4 ingredientes, para eliminar 10 quilos em 10 dias. Está pronto para chapar a barriga? Olá meus amigos, bem-vindos ao seu Guia Saudável. Um canal exclusivamente dedicado a trazer dicas caseiras, saudáveis e muito mais. Gostou? Então nos ajude dando seu like no vídeo, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Me diz aí de qual cidade e estado você está nos assistindo, combinado? Esse plano alimentar deve ser utilizado com cautela. E somente por um curto período de tempo. O ideal é sempre você consultar um nutricionista para te ajudar. Mas eu trouxe essa dica super especial e extremamente barata, testada por várias pessoas e que vai te fazer chapar a barriga em apenas 10 dias. Os alimentos utilizados são encontrados em qualquer supermercado e muito provavelmente você já os tem em casa. E sem mais delongas, vamos ao que interessa ovos, maçãs, aveia e chá verde, basicamente é o cardápio alimentar que irá transformar seu corpo incrivelmente rápido. Já deixou o like no vídeo? Não se esqueça de compartilhar com seus amigos! Os ovos contêm proteína e gorduras essenciais para o pleno funcionamento do nosso corpo, além de nos dar a sensação de saciedade por períodos prolongados, motivo pelo qual é o mais importante dessa dieta. A maçã fará parte de também nos manter saciados, pois é um alimento com alto teor de fibras e, juntamente com a aveia, fará com que a sua dieta seja mais fácil. Em dietas de baixa caloria, como estas, o uso de alimentos ricos em fibra é essencial justamente por dar a sensação de saciedade. As fibras solúveis são digeridas lentamente e podemos dizer que empacham o nosso estômago, e é justamente essa sensação que nos faz permanecer sem fome por períodos prolongados. Fica a dica para você! Procure sempre ingerir alimentos ricos em fibras, pois dessa maneira você come menos, porém permanece por um período maior de tempo sem comer novamente. O chá verde fica responsável por acelerar o metabolismo e não permitir a retenção de líquidos durante esse período, fazendo a queima ser muito mais acentuada. E se você quiser, pode adicionar 30 minutos de caminhada para potencializar ainda mais a eliminação da gordura. Os resultados dessa dieta são impressionantes e eu tenho certeza que irá te deixar de cabelos em pé. Vamos ao cardápio. Café da manhã, 3 ovos cozidos, uma xícara de chá verde. Almoço, 3 ovos cozidos, uma maçã e uma xícara de chá verde. Jantar, 50 gramas de mingau de aveia, maçãs e castanhas. Você pode optar por colocar estes dois elementos no seu mingau antes de dormir, uma xícara de chá verde. Se você sentir muita fome entre as refeições, coma uma cenoura ou um pepino e não pule nenhuma. Faça e siga exatamente como está mostrado aqui e se surpreenda, mas lembre-se, não estenda além dos 10 dias ou no máximo 20, pois pode bagunçar seu metabolismo. Mais uma vez, o ideal é que procure um nutricionista para te prescrever um cardápio adequado. Se quiser substituir o chá verde por um mais poderoso ainda, clique no primeiro link e conheça o chá 17 ervas, totalmente natural e produzido pelos melhores fitoterapeutas do Brasil. Veja os depoimentos no site e garanta logo o seu. Gosta de limão? Então deixe um nos comentários para eu saber que chegou até aqui. Nos vemos em breve, um forte abraço e até logo!